Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, se já é inscrito, deixa o gosto, não é inscrito, subscreve no canal. tá bem? Hoje vamos falar sobre um tema que tem gerado muita polémica no mundo fora. Todos os dias ouço a mesma discussão. Qual é a melhor vacina para se tomar? É da Pfizer? É da AstraZeneca? É da Johnson Johnson? Fica ligado, vamos já descobrir, afinal, qual é a melhor vacina. Mora por a vida. vamos combinar que qual é a melhor vacina é um assunto complicado então eu vou começar por mostrar um pequeno vídeo que é para perceber, antes de começarmos a discutir esse assunto tá bem com um a with vídeo. Dr. Catherine O'Brien welcome Kate thank you I'm really pleased to be with you again today Kate in countries where people have a choice of more than one vaccine uh, they're wondering which vaccine to take how do experts like you advise them Well, um, Vismita, you know, the world doesn't have enough vaccine right now to immunize everybody who needs the vaccine. So we have a really simple answer to this question, which is when you're offered vaccine, you should take the vaccine that you're offered. Quando lhe oferecem uma seja ela qual for, você aceita. we have a number of vaccines that have been demonstrated to be safe. Efficacious and to be manufactured with high quality and so any of these vaccines um, are ones that are going to actually protect you If you live in a country where there's more than one vaccine in the program, um, you should consider yourself lucky that you have access to the vaccine and when it's your turn to actually get vaccine, that's the time when you should get it and, and accept what vaccine is offered to you. If you're a person in a high-risk category and you've been one of the early people to get vaccine, uh, that's a, that's a, uh, something that you should do as quickly as possible so that you're protected. And for people who are later in the queue, like me, uh, who work in an office and don't have any substantial high-risk exposures, it's just our job to wait our turn, we will get vaccinated, um, and we should accept the, the vaccine that's offered, uh, regardless of what vaccine that is. So, the fact that we have been called to receive a vaccine, we are already a vacina The situation is that the vaccine controlar not pandemia quando everyone. We will be able to control ah, essa vacina é melhor, aquela vacina é melhor. O facto de termos uma vacina para tomar é muito boa. Porque to todas as vacinas são boas. Não há uma melhor que a outra. Todas as vacinas são boas, se conseguirem ser vacinadas. Agora, não vou ser vacinados porque é da Astrazeneca, Não vou ser vacinado porque é da Pfizer. Vamos deixar disso. Eu fui privilegiado no dia 21 de janeiro. Se alguma é coisa dar, dar errado, a mim não me um braço. Estou aqui, a primeira dose, não me senti nada, a subida dose, tem mais ou menos uma dor de cabeça, não me dou de corpo, desde de janeiro ainda estou vivo. Vacinem-se e protegem -se a vocês e a vossa família, esqueça esse assunto de qual é a melhor vacina. A melhor vacina não existe, a melhor vacina é ser vacinado, não importa qual. Todas as vacinas têm desvantagem, não é porque você está vacinado que você tem que sair na rua sem máscaras. Enquanto não tiver a maior parte da população vacinada, você está vacinado, muito bem, continua a usar a sua máscara, porque só assim podemos parar esse vírus.